Olá, meu nome é Fernanda e hoje nós vamos fazer um unboxing do Kindle e da capa. Eu já tinha um Kindle, só que no meu Kindle ele apareceu uma linha na tela e aí eu entrei em contato com o um saque da Amazon e eles me encaminharam um novo. E ele vem super protegido, ó, vem um certificado dizendo que... Ele tá seladinho. Já a capinha também vem super, mega, ultra protegida. Vem assim. Com papelzinho ensinando como colocar o Kindle. Super prática. É o momento que todos esperaram. Vai passar de um minuto, mas vai valer a pena, gente. Tirei o lacre. Ele vem... Com cabo, com os manuais, e ele vem embaladinho, muito bonitinho no saco plástico dele. Coisa mais fofa do mundo. Lindo. Agora vamos ligar o botãozinho dele a entrada do cabo. Provavelmente ele já vai reconhecer o Wi-Fi daqui de casa. Vou aproveitar e colocar ele na capa, a minha azul. Leva um tempinho porque tem Aqui. Encaixar ele bem direitinho. Pronto. Encaixaram. Agora eu vou escolher português Brasil, avançar. Tá reconhecendo tudo, ó. Como fica bem protegidinho. E o cheirinho de novo é ótimo também. Assim como o de livro. E aqui ele fala, o Kindle Paperwhite, tela de alta resolução, mais integrada, tem que conectar a rede, vou conectar a minha, assim eu não vou dizer pra você, por favor. Ó, aí quando conecta, e vem conectando-se Amazon. Aí registrar seu Kindle. Usar uma conta já existente, eu vou colocar existente porque eu já tenho. Aí tem vincular as redes sociais, Facebook, Twitter. Quando vincula, aí pede, né? Tua senha, vinculou no Facebook. Agora, vincular o Twitter. Clica. Pronto, as redes sociais todas redes estão vinculadas, agora é só clicar em avançar. Aí aqui a diferença, nuvem dispositivo, nuvem são todos os livros que eu já tenho na Amazon, e no dispositivo são os livros que eu baixei para o dispositivo Kindle. abrir um e-book, aí aqui ele tá explicando, se eu quiser voltar, para voltar, para exibir a barra de ferramentas, tem aqui a casinha, o início, aqui é para comprar, aqui na lupinha para pesquisar, aqui a questão da iluminação e aqui a parte de configurações, fora as letras, que a gente vê, espaçamento, margem, eu gosto geralmente dessa letra aqui, maior. Mas como ele tá só me indicando o que é, ele não vai configurar agora. Quando aperta na palavra aqui que ele tá indicando, tem o significado. Destacar aqui ele já tá colocando tudo que eu comprei e meu deus tem 30 aqui ó já que aí por exemplo eu tenho 30 no Kindle para eu tirar é só fazer assim clico em cima remover do dispositivo remove tranquilamente só que na nuvem tem todos eles. 955, eu sei. Aí, na parte de configurações, ó. Clicou aqui no, no cantinho. Aí, tem comprar na loja, construtor de vocabulário. Aí, aqui, configurações. Aqui tem a rede. Já tem o meu registro. Ó. Pra voltar sei lá opções do dispositivo que aí tem a senha que você pode colocar pode personalizar colocar a hora endereço esse é o meu endereço pouquinho. enfim dá pra fazer é bem intuitivo isso aqui quem nunca comprou quem nunca leu em um leitor digital Assim, de todos que eu pesquisei, eu pesquisei Kindle, eu pesquisei Kobo pesquisei leve. E assim, eu optei pelo Kindle porque eu já tenho vários livros no formato. Compro vários livros lá na Amazon. E assim, eu gostei, não vou mentir, eu gostei mais do aparelho Kindle por todos os vídeos que eu vi. Então, se você quer vir para a família do Kindle, esse vídeo é para você. Eu espero que goste. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar todos os próximos vídeos. Tchau!